A palavra de Deus semeada no meio do povo que cresceu, cresceu e se transformou, ensinando a nos viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo que cresceu, cresceu e se transformou.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 chamou seus discípulos e escolheu doze escolheu dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos lembra que nós precisamos estar enraizados em Deus para que nós possamos, a partir desta fé, também edificar muitas coisas duradouras. Hoje nós estamos num mundo em que o descartável está muito presente. As pessoas às vezes vivem de certas esperanças que passam facilmente. Nós temos a nossa esperança em Jesus Cristo. É nele o fundamento da nossa fé. É nele que se encontra esse fundamento. E é o Evangelho, a revelação que o Senhor traz a nós. Não é preciso buscar outras revelações. Tudo aquilo que precisava ser revelado se encontra em Jesus Cristo. É a plenitude, é a palavra de Deus. É o Senhor que fala a nós ele nos fala com muita clareza. E hoje, a sua vida nos fala, vida de oração. O Evangelho é um convite à oração. O Senhor sobe a montanha e antes de tomar a decisão de escolher os doze apóstolos, Ele está em comunhão com o Pai. Ele eleva a sua prece. Também nós... Precisamos, desde as escolhas mais simples até as decisões mais difíceis, também buscar a orientação de Deus, a sua inspiração. Além de procurarmos nos guiar por meio do Evangelho, precisamos também desta força que provém do diálogo com Deus. O próprio Jesus nos mostra, Ele mesmo, sendo Deus, fala com o Pai Aí está a grande beleza da Santíssima Trindade, o Pai em comunhão com o Filho e o Espírito Santo. Sela este amor que existe entre estas duas pessoas. E agora uma terceira pessoa que é o Espírito, que é o sinal do amor. Aquilo, aquele que liga, aquele que também nos une ao Senhor. Nos faz relembrar as palavras de Cristo. E assim que o Senhor, então, ao olhar para os discípulos, elege os seus apóstolos. Os discípulos são os seguidores. Os apóstolos são aqueles que são chamados para uma missão específica e com autoridade agora vão liderar, arrebanhar o povo de Deus. Nos dias de hoje, a palavra seguidores é muito usada nas redes sociais. Seguidores parece que se tornou sinônimo de fãs. No Evangelho, Jesus Cristo não precisa desses seguidores como fãs. Ele precisa de discípulos que estejam mais próximos dEle, que o ouçam. Que realmente configurem a sua vida a Ele. São muitos os discípulos... Nós ouvimos falar de 72 e outros mais que estavam ali seguindo os passos do Mestre. Mas são 12 os apóstolos, aquele que o Senhor chama pelo nome. E hoje nós vemos que o Senhor dá também nome a algum deles, como a Simão, Pedro. Aos irmãos também, Jesus vai apelidá-los né, de Bonertes. Quando você dá nome para algo ou para alguém, você demonstra o cuidado para com aquilo ou aquela pessoa. No caso do mestre, quando ele dá o nome, além de dar a missão, ele também está mostrando que ele é Senhor. Porque ele tem a autoridade de nomear. Como é importante isso? Deus... Lá no Antigo Testamento, no Gênesis, diz que Adão agora pode dar nome a todas as criaturas. Ele se coloca como aquele que deve cuidar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ser humano não deve exercer um domínio a ponto de explorar a criação de Deus, como infelizmente acontece nos nossos tempos. Quando Deus fala para que o ser humano domine sobre todas as criaturas, ele está dizendo que o ser humano deve cuidar. O domínio de Deus não é sobrepor-se simplesmente, mas é um domínio de senhorio. E o senhorio de Jesus é o seu amor manifestado através desse cuidado do arrebanhar. E assim também ele chama a tantos a passar de discípulos a pessoas ainda mais comprometidas nas diversas lideranças é claro que nós sabemos que os apóstolos são hoje os sucessores de Pedro e dos demais que foram chamados por primeiro são os bispos mas também na igreja existem outras lideranças de pessoas que estão arrebanhando o povo de Deus dentro das pastorais dentro de tantas ações na igreja para ser Apóstolo, que quer dizer enviado, é preciso primeiro fazer a experiência de discípulo. E para ser discípulo, é preciso estar em sintonia com o Senhor por meio da oração. Que hoje, essas duas palavras possam estar muito presentes na nossa vida. Oração e apostolado. Oração, deixar-se guiar pelo mestre. Apostolado, servi-lo. Sendo enviado por Ele Que nós também possamos ser homens e mulheres de oração Homens e mulheres de ação A exemplo do Mestre Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado